Para ter uma soja bonita assim, o segredo é água na hora certa e nutrientes. O Brasil é um dos maiores produtores de grãos do mundo e também um dos maiores consumidores de fertilizantes. Antes do conflito Rússia e Ucrânia, o país comprava 150 mil toneladas por dia. A dependência russa preocupa. No ano passado, 23% veio daquele país ou 41 milhões de toneladas. Isso é 20% do nitrogênio, 28% do potássio e 15% dos fosfatados. Entenda melhor como é a dependência das culturas. A soja demanda bastante nitrogênio, mas fixa a maior parte de forma simbiótica e também precisa de potássio e fósforo. No caso do milho, a maior exigência é nitrogênio e potássio. Já no trigo, a exigência é nitrogênio e fósforo. 90% do potássio é importado e os preços do nitrogênio e do cloreto de potássio já dispararam. Multinacionais como essa trabalham com estoque de segurança, mas acreditam que decisões devem ser tomadas logo para evitar que falte produto. A gente não tem como avaliar exatamente os impactos, depende do desenrolar de toda aquela situação. Nós, como empresa, estamos tomando várias ações para proteger os nossos clientes, para garantir a cadeia de abastecimento o máximo que a gente conseguir. E falando especificamente aqui no Brasil e falando dessa região aqui, só que em Rio Grande investimos 2,2 bilhões de reais para duplicar a nossa capacidade. E, de alguma forma, isso traz uma segurança para nós para abastecer Uh, o Rio Grande do Sul, o pai do Brasil que a gente abastece por aqui, assim como temos outras plantas no Brasil. Diante desse cenário de incerteza mundial, algumas entidades orientam o produtor a utilizar menos fertilizante. Mas para isso ele deve adotar algumas medidas lá no campo, como por exemplo, aproveitar bem os nutrientes de uma cultura passada, trabalhar plantio direto, palhada e algumas outras alternativas importantes. Investir em produção nacional ou otimizar o uso estão entre as principais opções. Para isso, o produtor deve analisar o solo e saber que nutrientes já estão ali e como podem ser reaproveitados conforme a cultura. O, que o produtor ele precisa conhecer muito bem a área dele. Nós temos alguns dados de pesquisa que mostram que aquele acúmulo que o produtor achava que tinha, não é bem assim, ele não tem. Então, um ponto Extremamente importante, antes de tomar qualquer decisão, o produtor fazer uma amostragem de solo, identificar o status nutricional da área dele para aí sim ele ajustar o manejo. Estando isso ok, eu tenho já teores é, altos, muito altos, significa que eu tenho um estoque, né? significa que eu tenho um residual é, no meu solo e sim, né? e nesse cenário, né? É, eu poderia sim pensar numa redução de dose, por exemplo. Outro aliado pode ser o produto de base biológica. Os micro ajudam a planta a solubilizar os nutrientes para camadas mais profundas, fazendo render o aproveitamento. Veja na demonstração da testemunha sem biológico e com. Onde há bactérias, há muito mais nutrientes disponíveis. Isso também ajuda a planta a ser mais resistente à seca e às doenças de solo. Nessa solução, o produtor produz o biológico em casa nestes tanques. O custo é R$ 140,00 por hectare e a aplicação é de 150 litros por hectare em grãos. A gente pensa em devolver a biologia inicialmente para esse solo, que ela vem sendo perdida com o monocultivo. E com as aplicações eu começo a interferir tanto na parte biológica, na parte física e na parte química do solo. Né? Então eu consigo começar a dar mais efici eficiência para o sistema que... De produção. Eu não vou interferir nada no manejo do agricultor, mas eu preciso ter uma estrutura de solo, ter um solo que vai uh, fornecer condições melhores para a planta se desenvolver. O foco do governo federal está em reduzir a dependência da importação de fertilizantes e outras ações em químicos no campo também podem ajudar nos custos. A gente usa quatro conceito, o conceito né, dos 4Cs para fertilizante que é ter a dose correta, o produto correto, na hora correta no local correto. Essa otimização pode trazer, com, às vezes, com um pouco menos de fertilizante ou com a mesma quantidade, buscar mais produtividade. Com os preços das commodities, como estão milho, trigo e soja, o agricultor tem, um compromisso, tem uma necessidade de produzir o máximo possível. Cada saca de soja são R$ 200, reais, então tem muito dinheiro na mesa aqui tem uma obrigação nossa como o Brasil de produzir mais alimento numa eventual perda de produtividade na Ucrânia e na Rússia a gente tem que suprir essa falta de demanda e aí nós temos então essa essa alternativa de produzir mais com menos <música>